Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e desta vez eu quero conversar com você que é sócio de uma sociedade de profissionais liberais ou você que tem clientes nesta condição. Como vocês sabem, nos últimos anos a Prefeitura de São Paulo resolveu fiscalizar e autuar as sociedades de profissionais liberais. Estou falando de médicos, dentistas, contadores, engenheiros, arquitetos, entre outros. A Prefeitura, mudando o seu entendimento a respeito da questão do tipo societário, ela simplesmente desenquadrou essas sociedades e cobrou ISS retroativo aos últimos cinco anos. Pois bem, alguns anos se passaram. É, muitas dessas sociedades resolveram questionar esta é, autuação, alguns resolveram pagar, é, e, portanto, é, muitos processos ainda hoje se arrastam, tanto na esfera administrativa quanto judicial. Agora, no final do ano de 2020, mais precisamente, é, ali próximo da, da penúltima semana do ano, a prefeitura, então, é, regulamentou e liberou a, a adesão ao chamado Programa de Regularização de Débitos, conhecido como PRD. Nada mais é do que um refis municipal com outro nome. Ele é exclusivo para dívidas de ISS das chamadas SUP, Sociedades Uniprofissionais. Muito bem. O dilema, e, e esse é o motivo da nossa conversa de hoje, o dilema que você deve estar é, aí é, passando hoje diz respeito a, a aderir ao, ao PRD, pagando à vista ou parcelado em até 120 meses, ou prosseguir com a discussão, continuar questionando esta autuação, seja no administrativo como no judicial. Eu recebi inúmeras perguntas, inúmeros é, é, contribuintes fizeram contato comigo é, a respeito da adesão ao PRD. Será que vale a pena aderir, pagar parcelado ou à vista e abandonar a discussão judicial ou administrativa? Ou, ou será que é melhor prosseguir com essa discussão? Então, neste vídeo, eu quero conversar com você sobre alguns aspectos algumas peculiaridades de cada caso que precisam ser levados em conta na hora de tomar a melhor decisão primeiro ponto a prefeitura diferentemente do primeiro refis e do segundo ela não está é, concedendo uma remissão do valor do imposto que a gente chama de principal então você que foi autuado, o valor do imposto você vai ter que pagar corrigido monetariamente. O que ela está fazendo desta vez é anistiando a multa e os juros. Numa conta assim, em média, isso significa que a cada 100 mil reais, eles estão perdoando algo em torno de 40 mil. 40%, em alguns casos, 45%. Em, outras, em outros 35, do valor do montante devido, atualizado, você, para fazer jus ao PRD, aos benefícios, tem que pagar, então, aproximadamente 60% dessa sua dívida. Se você pagar à vista, esse desconto é um pouquinho maior. Se você pagar parcelado, esse desconto é um pouquinho menor. Será que vale a pena? Bom, a melhor resposta é a resposta que leva em conta as particularidades de cada sociedade. Não, não vá aderir ao PRD porque você soube que a maioria está aderindo. E também não vá prosseguir com as discussões judiciais ou administrativas porque você ouviu falar que a maioria está prosseguindo. Leve em conta as características do seu caso concreto é importante, primeiro ponto a ser avaliado, é importante você avaliar em qual fase se encontra a sua discussão, a sua impugnação, o seu recurso ou até mesmo a sua ação judicial. Em qual fase? Bom, se você está discutindo a autuação na esfera administrativa, você precisa saber que há um longo caminho a percorrer caso você resolva prosseguir com a discussão. Por quê? Primeiro porque, na esfera administrativa, é, primeira instância, segunda instância e depois ainda o recurso de revisão, nós temos aí alguns anos para que isso se encerre. Assim que se, que se encerrar a discussão administrativa, é que você vai começar a esfera judicial. Então é preciso observar... É, ah, e tem um detalhe, pessoal. É, infelizmente, as chances de êxito na, na esfera administrativa são extremamente pequenas. Eu é, arrisco dizer que você não vai ganhar na esfera administrativa. Então, se você tomar a decisão de prosseguir, saiba que você vai ter que evoluir para a ação judicial. Isso, então, vai demandar ainda alguns anos pela frente. É preciso levar em conta ainda que na, na esfera administrativa você não precisou depositar o valor discutido. Isso não é uma exigência. Então, se você decidir agora é, fazer o pagamento, você vai ter que desembolsar o valor, é, o saldo aí, é, descontado, a multa e os juros. Você ainda não depositou, então você não tem esse valor reservado. Você vai precisar alavancar esses recursos e fazer o recolhimento. Sabendo então que na esfera administrativa você não tem chance de êxito. Agora, se você então, ainda assim, resolve, decide por prosseguir, é preciso que você avalie a questão da ação judicial como um todo e, principalmente, um requisito importantíssimo que eu recomendo que se cumpra na esfera judicial. O depósito do valor discutido devidamente atualizado. A chamada garantia do juízo. Por que, que isso é importante? Porque na medida em que você faz o depósito do valor atualizado numa conta judicial, a prefeitura fica impedida de prosseguir com a cobrança, ela não pode negativar a sua sociedade, ela não pode bloquear a sua CND. E mais, o depósito, na data em que ele é efetivado, ele efetivamente, ele, é, o valor dele atualizado Quita integralmente o valor da sua suposta dívida, ainda que a discussão demore alguns anos. Então isso é extremamente vantajoso. Você precisa avaliar então se a é, sua intenção é prosseguir, se você tem condições de alavancar o valor da suposta dívida para, no momento futuro, fazer o depósito integral dessa suposta dívida devidamente atualizada. Isto é fundamental para a segurança do seu processo e segurança da sua discussão judicial. Se você, por qualquer razão, então, não tem condições de alavancar o volume total da suposta dívida, é, considere a alternativa do pagamento, ainda que parcelado. Isto é fundamental para uma boa discussão judicial. Mas é, aí poderia, poderíamos colocar o seguinte... O depósito do valor integral é a única maneira? Não. Você tem outras alternativas. É preciso, então, você se informar se você já tem um advogado constituído, se não eu estou à sua, à sua disposição, caso você queira entrar em contato para obter maiores informações. Existe a possibilidade da carta fiança, existe a possibilidade do seguro-garantia e também existe ainda a possibilidade de você oferecer um bem. O fato é que você vai precisar, Garantir o juízo a fim de que a prefeitura não prossiga com a cobrança. Este é o ponto. Já para você que está na esfera judicial, provavelmente você já fez o depósito ou garantiu o juízo por meio dessas outras hipóteses. E aí então, se você depositou o valor, você vai ter que desistir da ação judicial, renunciar ao direito invocado, e o valor que você depositou só pode ser utilizado para pagamento no PRD. Significa dizer o seguinte, que se lá atrás você depositou o valor e quitou a dívida, você vai desistir da ação, portanto ela não foi quitada, você vai trabalhar com o valor atualizado dela e sobre esse valor atualizado vai ser aplicado os benefícios da lei. O valor que você depositou vai ser utilizado para pagar esse, esse valor, esse montante com os descontos da lei. Se o valor que você depositou for maior, a prefeitura utiliza para quitação, fica com a diferença e você tem que pedir restituição. Se o valor que você depositou for menor, você vai utilizar esse valor e vai ter que pagar a diferença. Este é o ponto. De tudo isso, gente, além da questão de avaliar se está na esfera administrativa ou judicial, outro detalhe extremamente importante. Quem é que tem obtido êxito hoje no Poder Judiciário? Quais são as ações que tem conseguido desconstituir a autuação e extinguir os créditos. Quais são? Qual é a melhor tese hoje? É aquela tese segundo a qual, está previsto no Código Tributário Nacional, o fisco não pode mudar de entendimento, não pode dar uma nova interpretação a um dispositivo da lei e retroagir este, este é, entendimento, os efeitos deste entendimento a fatos geradores ocorridos no passado. A mudança de entendimento ela só pode ser colocada em prática daquela data para frente. Então avalie também se na sua no seu processo se este é se esta é a sua principal tese defensiva, porque esta é a tese que tem conseguido obter êxito no poder judiciário. Tudo isso de posse dessas informações aí sim você tem condições de tomar a melhor decisão. Seja beneficiar-se dos descontos e pagar à vista ou parcelado, seja a decisão de prosseguir com a discussão é, e efetivamente desconstituir esta absurda autuação da Prefeitura de São Paulo. Eu tenho dito que, para mim, isso tudo que está acontecendo nada mais é do que a Prefeitura que, num primeiro momento, criou uma dificuldade e agora vem vendendo uma facilidade. Se você tem convicção de que essa dívida não existe, se você tem convicção de que ela não poderia retroagir o entendimento a fatos geradores do passado, você tem todo o direito de prosseguir com a ação judicial e é, obter êxito desconstituindo a autuação, extinguindo estes créditos tributários. Eu estou à sua inteira disposição para maiores informações para que você tome efetivamente a melhor decisão. Meu celular é 19 98149 9906 e meu e-mail contato@patrocinio.adv.br. contato arroba, No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre uma outra pergunta que tem sido muito é, é, Constantemente eu tenho recebido e faço questão de levar essa informação até você. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá!